Oi pessoal, bom dia. Estou hoje com a paciente Yara, que veio de Patos de Minas, Minas Gerais, à procura de, a, da cura de uma lesão em lábio, uma quelite foliativa, que ela está sofrendo há um ano e meio. Então, por vídeos de internet, através de depoimentos de pacientes... Ela me encontrou e hoje eu estou dando praticamente alta para ela, ela está com o quadro 90% melhor, sentindo-se mais segura. Gostaria só que ela falasse algumas palavras para tentar ajudar alguns pacientes e alguns profissionais para que a gente consiga é, melhorar a saúde desses pacientes. Né, Yara? Como é que você se sente? Com certeza. Me sinto muito bem, graças à doutora Dulce. Muito né? Confiem nela. Respeitem direitinho o que ela passa, o tratamento, façam corretamente. Não tenham medo, porque a gente tem muito medo de... De piorar, mas não piora. gente confie nela, por favor. Isso mesmo. Ela é excelente. Muito obrigada. É, é muito bom que você fale, Yara, porque às vezes uhum. esses tratamentos levam o paciente a uma angústia, né? Sim, a demora do tratamento. Né? A gente vai ficando angustiado mesmo. Ao medo, então Sim. é importante que você deixe claro que precisa crer uhum. fazer o tratamento. Eu acabei de falar pra Yara que a gente faz uma parte. Mas a outra parte depende muito de vocês, com pacientes. Certeza. E a segurança, a confiança Isso. no tratamento leva o paciente à cura. Eu agradeço as suas palavras. Pode certeza. falar. Com certeza. É paciência que cura. Não é pra sempre. É... Cuidado. Tenha, tenha cuidado que dá tudo certo. Muito hum, obrigada, hum, viu, Yara? Nada. Agradeço a sua procura, a sua confiança. É e eu gosto de dividir com os meus colegas, com os meus pacientes, para que a gente possa ajudar mais pessoas. Sim. Um beijo, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.